Meu Mestre e Senhor Jesus, louvado seja o Teu Santo Espírito. Nos momentos penosos da minha vida, tenho-me apegado contigo e nunca deixei de merecer a Tua misericórdia. Nos momentos de alegria e abundância da minha vida, nunca deixei de Te render graças, e cantar louvores ao Teu incomparável Espírito. Ajuda-me, Senhor, nas minhas deficiências. Preenche as minhas falhas. Enche os meus claros com o Teu beneplácito. E não permitas que pelos meus defeitos seja a Tua doutrina escandalizada e a Tua palavra maculada. Sou o Teu discípulo. E te amo como o cão fiel ama ao seu dono. Sou criança ignorante. Tem compaixão de mim, Senhor. Abençoa a todos os espíritos, meus irmãos, que me sustentam e dales forças para que opere comigo o teu amor. Louvado seja Deus, o nosso Pai Celestial, a quem conheço, o Senhor, por teu intermédio e a quem amo e adoro e guardo o seu preceito. Que assim seja. Graças a Deus e muito obrigado, Senhor.